Eita, eita, eita, eita. Caramba, acho que eu vi um vulto ali, cara. Tem alguma coisa aqui aí, Tem que, que negócio, cara. Eita, porra, eu tomei um susto, velho. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa. Se você tiver coragem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Eu de correr já. Eu tô do nada, Eita, lasqueira, seu sangue afrouxou cai na aí, galera. sabe galera, o fui para aí. Galera, a gente. Bem-vindos ao canal, se você chegou agora, a gente veio aqui num lugar sinistro num cemitério antigo de imigrantes é um alemães. Mas essa parte que tá aqui atrás é a parte escondida é conhecida como o Vale dos Sussurros Por que Vale dos Sussurros? Muitas pessoas que passam aqui Escutam sussurros de espíritos Naquela parte aqui, daqui para baixo A parte mais sinistra Na verdade todo, todo cemitério é sinistro Eu já ouvi, ouvi sussurros, sussurros em outros cemitérios Mas esse é conhecido como o Vale dos Sussurros A gente vai fazer uma investigação top ali A qualidade do canal tá ótima mais de uma câmera, equipamentos top de linha, se curte os vídeos, se inscreve aí no canal, bora lá que é nóis! Tá com a SS, SLS câmera E a Anamel tá aqui Tá ligada Tá Tá, tem sensores na mão E também nos rosto, no rosto Se aparecer alguma coisa A gente vai detectar E ali também A gente vai descendo Sem aqui, guardião Galera, a gente deixou outra câmera lá. A gente deixou mais de uma câmera O negócio tá tenso aqui, cara nossa, são... olha esses túmulos que são datados de 1800 a 1900. Temos que não tem nem nome mais. Eita, ela está detectando aqui. O é tem. Galera, aqui, aqui ele é um declínio lá para baixo, sabe? E aqui não é muito frequentado, é frequentado. É praticamente uma, duas vezes no mês, porque tem o, os paisagistas que mantém, sabe isso? Mantém a prefeitura. Mas mesmo assim eles vêm de dia. Tem alguém aqui que possa encostar nessa boneca? Eu acho que esses três é tudo junto, tio. a mesma família, eu acho. Eita, eita, caramba, ela tá disparando aqui, ó. Galera, o sensor é aqui na frente dela nesse último túmulo aqui cara Esse se detecta alguma coisa aí tem alguém aí alguém cara tem um medo de deixar ela aqui cara. a gente não pegou o rampod né ela tá pitando demais aqui cara eu vou deixar ela aqui na beirinha aqui calma aí O ainda tá tentando fazer pegar ali. Eu liguei o pod. ó, Ele tem essa antena, detecta energia que está ao redor dele. Não precisa nem encostar. Ó. Chegar perto já se encostar ele dispara. E aqui dentro tem uma luzinha pequena que se acender ela tem sensor de temperatura. E essa bolinha aqui, se alguma coisa tocar nela, né, ela vai acender as luzinhas. E a mel está com os sensores aqui. O óculos dela, na mãozinha oh, pera. O Kainan detectou uma coisa aqui, cara, perto dessa árvore Olha o tamanho dele, cara Ei, você O que você tá fazendo aqui? Me gente... too embora? Tá doido, vamos gravar A mel tinha pitado aqui, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Galera, tá pitando tudo aqui. gente. Olha isso. Quem é você? Quem é você que tá aqui perto da boneca? Você pode encostar na boneca ou na bolinha. Caraca, eu ouvi um sussurro, cara. Sem Spirit Box. Tá ouvindo? Aqui, tá bem fraquinho, aqui, ó. Olha aqui, cara. Quem é você? eu, galera? Caramba, tá disparando, cara. Eita, eita, eita, eita. Nossa senhora. Ouvi bagulho mais pra baixo aqui. Vê se detecta por ali. Que eu vou ver se tá, se tá dando sinal aqui. Galera, começou a disparar tudo aqui, cara. Nossa senhora, tem alguma coisa aqui, Caína. Conseguiu detectar aí? Tá abrindo! Caiu aqui o um negócio, cara. Eita tá folga, eu tomei um susto, velho. Caramba, cara. Que que é isso, meu Deus do céu? Nossa senhora, tem alguma coisa aqui, Caína. Conseguiu detectar aí? Tá abrindo! Caiu aqui o negócio, cara. Eita povo, eu tomei um susto, velho. Caramba, como. Cara. Deixa eu detectar aí. Tá abrindo. Caiu aqui o negócio, cara. Galera, o negócio tá tenso aqui, cara. A gente vai descendo pra ver se não detecta nada. é isso? Qual? Isso aqui, é, aqui, ó. Já apreu! Olha eu Eita, prelo, olha. Eu chego perto ele começa, ó, ó, para trás ele para. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó. Ó. É aqui, hein? galera eu liguei o Spirit Box alguém aqui quer falar com a gente liguei alguém aqui galera a gente tá descendo Pode falar seu nome pra gente? Alguém aqui? Cara, que voz estranha, sinistra, cara. Entendi sai ou elai, Eloy, é uma coisa assim. Vai? Você tá fazendo o que aqui? Tá fazendo o que? Bem. Pode falar com a gente. Pode falar com a gente. Tá primo. Baixo tá ficando mais sinistro, cara. Hã? Aqui pra baixo tá ficando bem mais sinistro, velho. É Posso falar com a gente? É nóis, seu nome? Tá escondido, Kainan Escondido. Caramba, cara. Escondido de Deus. quem? Galera, provavelmente alguma coisa muito forte que tá aqui. Não sente a energia. Talvez o guardião não sei o que, que é. Está prendendo eles ou, ou eles estão escondidos com medo? Se eles estão com medo, imagina nós. Mas aqui. com essa voz aí. Qualquer um teria medo. Quem é você? Eita! Olha, galera, tá mexendo ali, ó. E aqui embaixo tá muito sinistro, mano. Lanterna do tio acabou. Velho. É incrível, não tô conseguindo nada, mano. Caramba, Kainan. Foi, tio. Eu acho que alguma coisa passou pra lá, cara. Só que eu não tô... Vim meio que de relance, cara. Mas passou como? Descendo? Não, passou de assim pra lá, assim, ó. Tem alguém aí? Tá, ver onde Lá? eu vou mas não tem nada ali cara eu não vou. quem tá aí o cara galera, deixa eu ver aqui quem tá aí galera não tem ninguém ali cara e cara a minha lanterna acabou cara. acabou Ai, a minha lanterna acabou isso aqui Eita! Nossa senhora, tá caindo o negócio Eita! Quase em cima da câmera, tio! E caiu o negócio aqui! Galera, cara. O negócio tá estranho aqui, cara. Tem alguém aqui que possa falar o nome pra gente? Eita, eita, eita! eita. Tá pitando aqui, Tá pitando aqui, cara. Quem é você? Olha isso, olha isso, galera deixa aqui perto. Tá muito longe anamel. Galera, eu pus a na aqui perto. Alguém aqui pode falar com a gente? Caramba, tá disparando aqui, caindo. Eita! Tá abriu lá. Nossa senhora, tá caindo o negócio ali, cara. Caiu um negócio aqui, cara nossa senhora folha. galera caiu uma folha aqui ó caramba mano ela caiu lá de cima cara galera, caiu... nossa senhora tá caindo um negócio ali cara, cara. mano nossa senhora. uma folha velho galera caiu uma folha aqui ó caramba mano ela caiu de cima. galera o clima aqui tá pesado a gente tá com uma pressão cara tenho quase certeza que eu vi um vulto ali. A gente escutou bastante sussurros, umas vozes estranhas. A gente vai perguntar a última vez, alguém aqui que ajuda? Senão a gente já vai embora. Vem se você detecta aqui, Caína, com esse negócio. Alguém que ajuda? Pode falar com a gente se você quer ajuda. Bora, embora. Não, embora? Não, cara, não entendi. Não Não, não entendi, meu. Mas é muito forte. Mano, galera O cara tá disparando tudo aqui, Caína. Pegou uma energia aqui perto, galera. Aqui ó. Desse túmulo aqui. Se você não falar, a gente vai embora. Tem alguma coisa aqui que tá chorando, cara. Quem é você? Você não quer nossa ajuda? Quem é você? Pode falar com a gente? Fala sim ou não? Você quer nossa ajuda? Nada aí ainda. Galera, tá estranho aqui, cara. Você não quer nossa ajuda? Não. A Bruna falou não, cara. Eu entendi não. não? Eu entendi não entendi não, cara. entendi, meu. Tá, tem uma energia aqui, tem uma coisa muito forte aqui, cara. Mano. Galera, ele tá irritado com a gente, a gente vai voltar aqui outro dia. Galera, eu espero que vocês tenham curtido. O clima tá muito pesado aqui, a gente vai voltar aqui outro dia, beleza? Não cai é não, não. Galera, eu tô com medo. Tá estranho aqui, cara. Que... Um negócio passando, eu não tenho certeza do que era. se curtiu esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Na descrição, meu outro canal, canal do Kainan e canal da Amitaf, patrocinador aí, beleza? Se inscreva no canal Rafael Ferpa! Eu vou deixar aquele grande abraço! É nóis! Se você realmente curtiu esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações.